Ah, tá. Só que não importa Aqui é sem ladainha vai acabar na minha história Difícil é fazer melhor que a minha arrogante ah! é Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ergo Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós já só contar lá Realmente mesmo É não nosso arrogante também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir uma dica pra você Mas que eu vou Agora o teu espelho Tá que É sete anos de atão eu te creio, isso é verdade. Tenho o dobro da humildade, também o é um dobro da verdade. Não sei que ensina a ser arrogante, não sei que o baile. Mas se você quiser, te dou uma dica de cristal, Dá uma dica de freestyle, mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai da casa!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 Essa é sua vida que engatilha. Você é assim, nem adoração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Oh, oh, oh, oh, oh, e então, também se escuta que eu mato a pedra com você. Você tem muito para ensinar e eu é muito para aprender. Ei, hey, então você tá ligado, mano? você vai morrer na sua mágoa. 17 anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Você Rima certeira, aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água que eu que serve pra sujeira. Então agora eu falo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre eu ganhei de você, nunca joguei estúdio, sempre hoje eu joguei limpo. É por isso que a verdade, como Marujo você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, é revelação do ano, não me desmereça, Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Uau! Eu vivo por amor e não por fortuna Aí playboy de direita Sabe o que cê faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna oh, Ei, oh, É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio? eu vou usar certo numa urna Se sobrou quatro já sabe que esse rano é Lula Aí, demorou, demorou Mato ele, isso é surreal. É só de Lula, te mato estilo Charibral. Se é estilo Charibral, é ponto indestrutível. Porque cê fala pra porra, mas nunca sou meu nível. Fala que é Lula, isso aqui é procedência. Seja Lula um é Bolsonaro, isso nunca afetou você. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade do urso. É lugar ao sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tem o meu lugar ao sol e você é o lugar do inferno. Aê, ah, ah, ah, ah, ah, para de o Kant disse é arrogante que se eu for pro inferno eu grafo um fit com Kant Mas tá do aí Aê, aê, aê Sabe o que, que eu acho estranho, eu acho esquisito Que é capaz do cante escolher eu mesmo ele ainda sendo mais bonito, Nossa, olha a ideia dele Avaliano, não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil escrever uma diz. Só que eu sou tipo jogador de futebol, faz gol de jabolane. Vou tomar seu celular, ô filho da Teorani. É aê, aê, aê. Os se com dinheiro, com rima, vou tomar o um celular que sua mãe importou da China ai, meu, Deus do céu, meu, Deus do céu, meu Deus do céu meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Aí falou de violane esquece, a mãe tá decorada o caso desse aqui é esquece a sua levada mas calma aí o que você falou, a rua não tá curva, você falou Jabulani, palco de homem não faz curva vamos deixar pra depois lógico que faz curva, é só tem segurar R2 um, eu, eu entendi que você é isso eu tenho ouvido Mas na minha frente, você é um terreno abatido Sabe por que, é que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos Você oh. é teu inimigo, por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação Ele é o anjo caído que veio pedir perdão Eu oh. vim pedir perdão, então eu saí do inferno Ou seja, todo rap que eu faço é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 Que é guerreiro, então tá se vendendo. A sua rima é fraca, você é um babaca virou vira cajaca e foi jogar no Flamengo. Não falei no jogador, tá ligado? É sem caô. Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador Aê, ah, é, sinceramente, rima, mano, é por enfeite. No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Sheik. <risos> uma sala de pau G,